Independente do nível, jogo sempre vai ter fim Dama, se joga na cama, não teremos tempo para drama Passei muito tempo nessa estrada com facas adagas pra sair da lama Então, Assistação, a escória do mundão Pra uns o céu é o limite, pra outros apoio, pra mim ele é o chão E eu, vim da ZL e tô indo rumo ao pódio Os invejosos ficam putos, não conseguem me alcançar o que resta é só o ódio, mas quem tem sede bebe de qualquer fonte pra se saciar Hoje os caçados se tornaram caçadores para heróis se tornarem heróis como os vingadores E eu vi vingar todos os manos que vocês causaram dores Que vocês causaram dores Em tempos de eleição o diabo sai do inferno vestindo camiseta Caramba o preço por tecido fracos informação é água cuidado de consome pois a corrupção já tem um sobrenome querem criar pinóquios dentro da baleia então eu recomendo que não veja leia leia